Ha! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Meu nome é Wilson Fofinho E hoje pessoal Vamos ter que chorar. Chorar porque, olha, eu vou ser sincero convosco. Hoje vamos falar sobre a tragédia de todo angolano. Por que tragédia? Não que aconteça com todos, mas é o que todo mundo espera. Aqui, Angola, é assim. Você estuda, boia yeah. antes de você estudar em casa, se você não vai na escola, não, amor. Pra quem estudou de manhã, se você não vai na escola, não, amor. Pra quem estudou de tarde, se você não vai na escola, não, É a mesma coisa, pessoal. Então, hoje, eu queria falar sobre uma tragédia que acontece, que aconteceu, que irá acontecer. Quando eu falo acontece, vai acontecer com quando eu falo aconteceu, com os nossos até passado. Quando falo acontecerá, com os nossos filhos e os filhos de nossos filhos, se a gente não mudar isso. A tragédia de todo angolano pessoal, alguém vai se identificar com o que vou dizer agora? Assim, todo angolano é todo pai aqui em Angola no mundo incentiva os seus filhos a estudar. Aqui que incentivam tão bem que se você não vai na escola não almoças. <risos> Não sou não, não. Vocês te batem, te batem. Pessoal, quem já lhe bateu não porque não foi na escola? Eu. Você. Você também que tá a mesma vez. Duvido que você angolano nunca te bateu não porque voltaste na escola. No mínimo, teu pai... Hum. Vamos tocar nesse assunto mas eu disse, pessoal todo angolano incentiva os seus filhos a irem à escola mas a tragédia mesmo a tragédia mesmo que acontece você fica com preguiça é hoje ah, não vou ir na escola Se você faltar na escola que bate aí você entende tanto que bater, os anos vão passando que não eu preciso estudar porque esse é o melhor para mim aí você muda de ideia vai à escola aí tu vai à escola passas o ensino médio ou das um pouco no ensino médio aí você percebe um pouco da vida descobre o sonho para quem não tem sonho está lixa sonhos e vamos que vamos. Mas quando você começa a ver o que realmente você quer, aí você fala, o que sei é isso? Você olha para quem é e normalmente para quem é aquilo que você sonha. Se for professor, se for médico, se for o seu que você, você vê que ele estudou e <risos> estudou, pessoal, estudou. Mas são poucos que entraram naquilo que querem ser. Muita gente aqui quer ser professor, aqui existe um concurso público pessoal, olha, eu vou ser sincero, você se inscreve para concurso público, nunca passa, mas você vê sempre ver vagas lá, entraram pessoas, e outros entram. Mas a tragédia de todo angolano é estudar e não conseguir ser aquilo que sou. De é todo angolano é estudar, imagina que você estudar ser engenheiro, você pode estudar ser engenheiro, pode estudar para ser engenheiro, pode sonhar, até pode dormir com papéis escritos em dinheiro, mas quando você acabar de estudar, não serás. Não serás, não é porque você não vai conseguir. É que somos muitos que sonhamos com isso, e poucos conseguem. A tudo do não é poder estudar e ver o seu sonho é de cair para baixo, não porque ele mesmo cai, ou porque ele parou, não. É que o que você quer, existe muita gente que quer ser. Nós não temos o hábito de, vou começar minha empresa desde pequeno, vou começar a vender isso e tal, e amanhã vou ter que ter uma, uma grande empresa para empregar pessoas. Aqui não. aqui que nós sonhamos em trabalhar para alguém, nós lutamos, estudamos para trabalhar para alguém. E aqui em Angola, todo mundo, todo mundo, quando houve, olha eu entrei no Ministério, quando houve que você faz parte, trabalhas para o governo, eles te parabenizam. Uau, tens de parabéns, agora você pode fazer aquilo e tal. Isso é, isso é, isso é trágico. Porque o que realmente devia acontecer, como acontece com outros países, é nós sonhar em montar o nosso próprio negócio. O mais incrível e mais incrível que está a acontecer agora é que você que está a ver esse vídeo sabe que não tem sonho. O que, que você quer ser no futuro? Me diz uma coisa, quer ser uma hamburgaria, uma... Sei lá, o que você quer. Olha se você diz que já tens e você sonha com isso, não desista. Porque é trágico, pessoal. Eu vejo que nós estudamos muito, mas o mais triste que acontece com todos é poder estudar e não conseguir se realizar naquilo. Olha Existem cursos, não sei porque que existe Ciências físicas e biológicas, ciências humanas, ciências jurídicas, econômica, não sei, tantas ciências que você não vai ser isso. Desculpa, eu não podia gritar. Mas é verdade, você não vai ser isso. Desculpa mais uma vez. Olha, é isso que eu não gosto aqui agora. Você, é, um, é, é a tragédia toda a mulher não é isso. Você estuda e não vai se formar naquilo que você estudou. Não é porque você não quer, é que o país não vai te permitir. Não é que você não pode, é que o país não vai é te permitir. Eu vou ser sincero, quando eu era criança eu estudei, eu sonhei. Então tanto o Neste Bartolomeu, eu já sonhei em ser jornalista. Então tanto viu, eu vi o presidente, eu via o presidente João Lourenço uh, na João Lourenço, fica calmo. Uh, José Dado de Santo, que foi, um, o, segundo, foi o segundo presidente da Angola e que ficou mais tempo no poder. De tanto ver ele na televisão, de tanto na escola quando ele vai visitar uma província, é, a gente ensaiava músicas para ele. De tanto. para ele não, para eu receber. Para ele. De tanto eu ver ele nas camisas do MPLA, né que eu é o partido no poder, poder, que tem maior população ou que está governando. De tanto eu ver ele é, no, no chapéu dos mais velhos, na minha casa tinha bandeiras do meu pai, foi do lá, maior parte da minha família foi, outros agora que estão a mudar para outro partido. Eu já sonhei em ser presidente e eu me via lá no trono ou no, no na, na, como presidente, mas com a cara do Zé Du. Uau! ficava admirado e, e eu fico aqui e isso é trágico nos nossos nossos sonhos o que a gente estuda não é o que a gente vai ser e é complicado mas a gente pode ser na faculdade e para entrar na tal faculdade mamãe é trágico outro aqui entrar na faculdade tentei entrar na faculdade no ano passado ano passado não consegui esse ano é que eu estou a tentar eu não vou te mentir pessoal eu eu amo e eu quero me inscrever para a área de... Não é porque não estudei, não estudei pouco, não estudei pouco, devia tirar mais nota, também não estar tá aqui sentado a falar, porque não entrei, blá, blá, blá, blá, não. É, que é mesmo trágico, nós somos tantos, tantos, imagina que você tirou 12 positiva. E eles vão começar a tirar desde a nota mais máxima. Se parar no 16 já completou o número que eles querem para as turmas, você cutou 15 não vai entrar, você cutou 14 não vai entrar você cutou 13 não vai entrar você cutou 12 não vai entrar não vais entrar. Não é porque não, te, não é, aqui agora já não é porque tiraste positiva, aqui tem que tirar a máxima nota e é trágico você estudante você bem jovem, cheio de barba tem namorado, sucessito namorada e não tá na faculdade, não tá a estudar. é trágico quando você lembra, ele já é me batendo porque eu vai ter na escola agora, o Estado o Estado, ele não tem tantas vagas assim, para nós estamos a ser batido por isso, então, a trazer de tudo não é essa, pessoal, são tantas, a de tudo angolão, tantas, eu não entra na faculdade para é você se formar, é academicamente falando, numa área em que você não vai ser, te garanto é mesmo só para estudar. meus amigos, tem gente que já entrou na faculdade só para não ficar sem estudar era o que eu queria, eu tenho um sonho grande em ser um engenheiro informático Para quem é meu seguidor no youtube saiba que meu sonho é esse é ser um engenheiro informático é, é seguir a informática meu sonho é poder estudar nos Estados Unidos, Canadá país que fala inglês e país que existe uma gama alta de tecnologia não estou a falar da China mas é isso pessoal então, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. É, eu, eu sou o Wilson de Almeida Joaquim, mais conhecido por Fofinho. O pessoal me chama de Fofinho, até quando eu ia na hamburgueria do Suculenta. O quando eu fui lá comer hambúrguer o a fatura vinha Fofinho. Inscreva-se no canal, deixa aquele like e diz qual foi a tua maior tragédia como um animal. A minha foi, fiz um curso que eu não podia. Não posso, já não vou ser isso que eu estudei, só estudei para ocupar. E o que eu quero entrar na faculdade, não estou a conseguir. Ah, não vou falar, são tantas, tantas. Já fui barrado por namoradas, já barrei muitas namoradas, porque gostavam tanto de mim. Não era, não queria elas, queria outras. Aqui eu queria, não me queria, aqui eu quero... Graças a Deus, agora eu estou com o Mateu que quero Há seis anos, estamos há sete anos, oito anos. não É passado, um dia eu vou falar sobre o meu relacionamento, mas não é isso. Todo mundo quer é falar para você, enquanto eu falo, você vai raciocinar. Por que eu não me inscrevi no canal desse cara? Tchau. Tchau.